Beleza, rapaziada, já estamos de volta com a Claire. Vamos dropar os itens o mais rápido possível no baú. E o que que acontece? Rapaziada, vamos pegar a Metralhelson tá. e a Mini Pistoladora. É isso aí. V vamos sair de rolê <risos> com essas armas. O jogo, pelo amor de Deus, hein? Nem tem máquina de escrever aqui. Você tá aparecendo máquina de escrever? É isso aí. Pelo amor de Deus, hein, jogo? Rapaziada, tá rolando um sabotamento de game aqui. é, o que, que acontece? O cabine tá com uma hora e 33 de jogo já. O que é super mal. O Cabernet queria terminar o jogo em menos de duas horas, conseguir um ranking legal. Mas o Cabernet já gravou pra caramba também, que é também mal. Ou seja, vamos ter que gravar menos para conseguir, Ô oh, louco, pelo menos um, um ranking. Cardápio da Umbrella, aproveite nossa seleção deliciosa de alimentos saudáveis. Rapaziada, é, aí fica a questão, fica essa pergunta Você compraria alimentos Da Umbrella Corporation? Imagina você vai comprar um Doritos Ali, você vai comer o Doritos Você come de boa aquele beijo, queijinho parmesão Tá ligado? Aí à noite você fica com sintomas De querer estar tá virando zumbi, ó, tem, tem Loki aqui hein? Tem lock, esse cara se esconde muito Olha, Ele chega rotando, esse aqui comeu Doritos Ele comeu Doritos, tio Meu Deus, Peraí, peraí nossa senhora tio, arrebenta essa perna dele Rapaziada, ele comeu meu Doritos da Umbrella <risos> Tá com sintomas de, de ter virado zumbi Vamos simplesmente sair namigável na Aqui, ó, pegar um item Que é um chip eletrônico Pequeno, ao você combinar O um ser de agora é De funcionário E o que que acontece é Rapaziada Temos acesso de funcionário agora Vamos carregar a pistolinha, na velocidade da Clare, é super relâmpago e profissional. Agora que temos o cartão do Mano. Ó, ó, oh, oh, esse é o Mano, aí, ó. Oh. Beleza. A presença do Dr. Dr. Lee está requisitada para a área 02, que é lá naquele local. Antes de cairmos para aquela área... Uhum. Pois é, tem o um manual aqui, tem a, a, a ficha... De quem entra na sala do sono. Sala do sono é o local onde pegamos esse cartão que vai na pulseira ali. Cartão Bento. É, é. E o que que acontece? O Dr. Lee entrou. Muitas pessoas têm a hora de entrada e a hora de saída. O Dr. Lee simplesmente ficou pra sempre. Pode essa arma aqui não tá, tá fazendo mais nada. Tem que ser a metralhadora do amor. Pra arrancar a perna, tem que ser a metralhadora do amor. Ó, vamos fazer um código aqui e se concentrar rapidão. OSS. O jogo, peraí, jogo, peraí, não, não, não, não. devolve Rapaz, o cabernet tá enrolando oh, Meu Deus do céu, beleza, vamos simplesmente Antes de mais nada Bater o recorde mundial desse código aqui oh, meu Deus, Já passou 3 segundos, hein, o recorde mundial Acho que deve ser 2 segundos e meio Nossa senhora ah, Acho que deu, acho que deu, vamos ver Rapaz, é, foi 2 segundos Foi 3, 4 segundos, hein Quase recorde, pegamos a bolsinha o item mais profissional. O Dr. Lee acabou de acordar. Ele acorda na segunda. Na segunda vida. Rapaziada, vamos abrir essa porta aqui. Vão liberar os, os trabalhadores. Os caras obedecem. Rapaziada, vamos ter certeza que eles saíram, hein? Ô, Loki, sai aí, tio. Passeado, o o Caverninha teve que dar liberdade pra isso. O Caverninha é um cara legal. Tem uns zumbi que são Camart. Os caras trabalhou a vida inteira na rua. Vamos deixar os caras em liberdade, pelo menos, pá. Pra... Só com a ideia dar um rolê no corredor ali Ficar dentro daquela sala ali não é legal Beleza, com isso em mente Derrafo o dedo da Ó oh, Tranquilo, a ponte de acesso Que a Claire necessitava para chegar na área East Com um cartão de funcionário Já foi possível Porque o Dr. Lee, nosso camarada Emprestou-nos O, car... <risos> o Rapaziada. Vamos atravessar Colar na área East Então deixamos a área North 01 e agora estamos na área East 02 que é onde Eles queriam falar com o Dr. Lee Fazer muito trabalho com Isso, em mente Essa área aqui era a área da pesquisa Vamos passar reto pra não perder tempo Já cai derrapando Se você quer, ó, oh, ó oh. Aprimore a pulseira ID. dele Rapaziada, a gente aprimorou ela? Vamos pegar isso aqui Olha esses bichinhos do mal. Tem que ficar muito esperto com eles É uma bicada É o único bicho do jogo que é uma só pega Rapaziada, acontece isso Beleza, vamos fazer o código aqui Que é 2, 10 4, 8 Beleza, abrimos uma parte Agora vamos fazer outro código que era 5831, Olha, aí você pergunta tem número aí, o Caberninha tá ligado. Vê número ali, que o Caberninha tem uma visão 3D aqui. Vamos ficar esperto, ó, vamos colocar os itens aqui. Dispensing solution now. Beleza, aqui é o local onde teremos que colocar essa solução verde ali. Para destruir a planta que está bloqueando o canal nessa parte aqui, ó. Bloqueando a passagem. Ou seja, vamos a caminho já dessa sala. Bica essa porta. Vamos só pegar esse item aqui. fazer. já tá cheio os itens, vamos Vou ficar esperto. Beleza, derrapa o container vazio. Não não, não. Engage. Adjust of to match cartridge Beleza, agora temos que alcançar Aquela linha vermelha ali para podermos pegar O conteúdo verde De abacate, bento E colocar dentro do container Dessa forma Poderemos matar a planta Mas isso não é o suficiente Precisamos de usá-la Na temperatura certa, ou seja yeah. Vamos ter que congelar O conteúdo E usá la outra vez, ó Escorrega no bolso de novo da Claire Agora a gente volta v Vamos ter cuidado com esses locos. aqui Que é um beijinho só já era a gameplay, hein Ó É os cachumbistas, os cachumbistas Esse cara é do mal É uma bicada E game over Beleza, o Caverninha não deixou itens no baú Deu uma mancada das grandes Agora perdeu uma pólvora o que a gente vai poder fazer é deixar ali pegar rapidão, hein? Vamos pegar isso aqui, só pra não deixar a para pra trás. Beleza, agora tem outro código aqui. Outro recorde mundial, hein? Urf. V vamos bicar esse código aqui. O jogo! Devolve. Eu usei sem querer, jogo devolve. Na amizade. Beleza, vamos... O jogo é examinar, isso. Beleza, era Urf. Beleza, vamos colocar no Urf primeiro. Agora tá valendo o código, hein? Rapaziada, isso foi recorde mundial Ah, eu tenho certeza Anota aí que foi Uau! Pelo menos um recorde em Resident Evil já tem Vamos ficar esperto Beleza Sem acordar os locks no chão Ó Já cai pra dentro da salinha Como não temos espaço pra mais nada Vamos derrapar tudo No baú oh, Melhor isso aqui não, Um jogo Beleza Agora então, Vamos pegar a granada do lanche que tá na hora do lanche Quando chegar a hora do lanche, vamos meter a granada do lanche no bolso Tranquilo Bota essa munição também Bota isso aqui Vamos deixar a faquinha, porque se os bigornistas pegarem a gente Caso eles mordam O caverninha não tá afim de começar o jogo de novo Não, caso Eles peguem o caverninha, o caverninha deixa a faca neles E sai sem levar dano Que é o nosso principal do obje objetivo Dessas gameplays, é terminar o game Sem levar dano Tranquilo, deixa uma faquinha só suficiente A caverninha, pelo amor de Deus, a gente precisa de duas Aí, aí, aí... não tá bem Tranquilo, vamos somente v Vamos pegar A pólvora que ficou pra trás aqui Só pra ter certeza que a gente Vai ter munição suficiente Pra bicar os chefes, hein Os chefes desse jogo aí, pra quem não sabe do hard Eles são praticamente quase primos Dos imortais Primos dos deuses Gregórios e Bentos Nível 36 Mas é, Esse jogo aqui eu acho que eu nunca vi, game que, aguenta, que chefe aguenta tanta pancada nos olhos. Você vai. Se você não viu, você vai. ver Tranquilo, rapaziada. Tô falando demais. É que eu tomei 18 Red Bull de manhã só no café da manhã. Vamos ficar esperto. Oh, louco! Nossa senhora! Rapaziada, acabou. O gelo na, na espingarda, tio? Oh, meu Deus. Rapaziada, acabou, acabou rolando um gelo na espingarda aqui Nível 36 barra 2 O que que acontece? É só 2 de barra, 36 o de poder Vamos, com esse. um gelo forte O Link chegou derrapando Aconteceu cara. essa p. Beleza, agora já temos O conteúdo Especializado, o propício Pra gente matar a plantinha pilantra Beleza Rapaziada, curti Ó, ficou azul agora. Rapazes, é, vamos, vamos somente ficar esperto. Porque o caverninha não tá afim de levar dano e tem que voltar tudo de novo, hein? Oh, meu Deus. Rapazes, é, vamos, vamos acordar logo aqui? O caverninha curte o zumbi também. Eles são camaradas. ó. Deixa o zumbi dar um rolê. Ele ia ficar dormindo pro resto da vida ali, tio. É, tem que despertar o Loki. Ou a Loki. Rapazes, é, já tá rolando os caras rotando frango da semana passada aqui dentro. Ó, é o mano Francesco, hein? Ele é de boa, Ele é comportado Tem um só que fica na, do lado da porta Ô, louco, jogo Rapaziada, vamos passar oh, Rapaziada, o gelo é grande na espingarda Quando eu passo perto desse cara aí O cara é do malte, ô, oh, que salafrário Deita, Loki Rapaziada, só espero ter munição suficiente Porque o caminho tá dando tiro de metralhadora Por toda a parte Beleza, ó, o Loki ficou preso com o cartão aqui A gente vai ter que matar a planta Para poder <risos> não tô com medo. Eu não tô com medo. Oh, meu Deus, não era essa não, Caverninha? Peraí, caverninha, peraí, peraí, peraí. Quero bem. era de fogo. Espero que, que o Loki tenha deitado com amor. Por que, que esse Loki ali. Rapaziada, eles pegou ali e, e dá o um abraço imortal, mortal e destrói o caverninha. Dispensing solution now. Rapaziada, cartão no chão. So much for the weed infestation. Estou discussando vários barulhos de Loki aqui. Rapaziada, esse Loki, velho. Ó, oh, a cachumba aqui, ó. Ó, o tanto. Ó, louco! Rapaziada, vamos matar o cachumba aqui? Eu não curto esses caras, eu não curto. Ó. Oh. Cachumbista nível 30. Vai ter que ficar esperto, tem outro no chão ali, fingindo de morto, hein. Rapaziada, essa metralhadora é vesga aqui, ô oh, meu Deus Beleza, matamos todas as cachumbas Tem um item aqui Plantinha azul, ô oh, jogo, plantinha azul Essas horas Não, não, Beleza. não, não oh. Ó Chip eletrônico Executivo Rapaziada, estamos executivos agora Agora a gente manda na Umbrella. Vamos começar já bicudando As cachumbas desse lock Tranquilo, rapaziada, tinha mais um lock aqui, hein Olha, tem um monte de loco ali embaixo Olha aí, olha aí Beleza Rapaz, é problema passar aqui agora, hein Não curto Oh, louco Tá levantando Rapaziada, eu tô calmo, tô calmo Oh, meu Deus Eu não tava lembrando dessa parte, beleza Rapaziada, é, tranquilamente Como machos Fortes, guerrilheiros e bárbaros, passamos a parte. É, o tá calmo. Sempre. Beleza. O que, que acontece? Vamos dropar tudo? Pera aí, eu vou salvar? Não? Por quê? Nem sei porque eu não vou salvar. Vamos continuar. Ah, oh, meu Deus do céu! Vamos andar com a granada do lanche na mão? Bateu as 3 e meia a hora do lanche. Aí a gente já usa a granada do lanche já faz um churrasco já queima os locks no local. Com esse mesmo sentimento de ter o cartão executivo com a Claire. Ó. Oh. ativamos a, a última planta, hein. Ó, oh, a última ponte. A oh, planta da onde, rapaziada? O cabineiro não tá com medo das plantas. É, tá tranquilo. O que que acontece? Granada do lanche na mão. Vamos pegar a Granelson. Tranquilo. Rapaziada, outro código daquele. Outro recorde mundial, AWS. AWS, Beleza. vamos combinar onde, Caverninha? Beleza, vamos colocar no AWS primeiramente e quebrar todos esses recordes. Rapaziada, é outro recorde. Foi sim! Rapaziada, eu, eu não memorizei, eu não contei os botões que era pra apertar, foi no ato. Beleza, me orgulho dessa ação Com certeza o, o, Van, o Van... Oh meu Deus, o Van Damme vai falar o Great job, fala aí Van Damme pra nós great job. O Van Damme curtiu, tô ligado Beleza Rapaziada, pulverização Passa o talquinho Agora a gente pode entrar nessa área que é altamente Periculosa Altamente restrita Ó A Claire tá até olhando pros locais aí porque ela está desconfiada. Zoinhos dentro, bracinhos e corações dentro dos tanques. Ó. Oh. Ah, ah, ah, damn it! Ah, ah, look at that! Beleza, rapaziada, oh. ó. Estamos com um antivírus preparado na mão da Claire. Rapaziada, agora, agora estou pressentindo uma treta. O que, que acontece? Vamos pegar munição de peso. Ó. Oh. Vamos deixar isso aqui no baú. No baú. Vamos deixar a metralhosa no baú. A faca pode continuar. Beleza. Vamos pegar pólvora de grande calibre. Vamos pegar o um mini pistolador. Munição do mini pistolador. Flashbangers, acho que a gente não vai precisar Vamos pegar mais munição da grande Amarela é a principal E vamos começar a combinar É pra fazer amarela, hein? Beleza, fizemos amarela Vamos fazer outra amarela Vamos fazer outra amarela Agora a gente vai combinar entre elas E ver o tanto de munição que a gente vai ter Porque a munição amarela De momento É a que para O chefe é o ponto fraco do Loki. Não é o um ponto fraco, mas é altamente eficaz contra ele. Beleza, com isso em mente, vamos salvar agora, tio. É o um momento propício para um salvamento. Ó. Up. Beleza, com tudo já salvo. O que, que acontece? Rapaziada, o Cabaninha simplesmente esqueceu de pegar o Pistolador, tio. Oh, meu, sem Pistolador não tem como. Vamos vamo apelar e usar os últimos dois slots aqui. Fazer mais munição da amarela. Tipo assim a gente pode matar o cara sem levar dano. Que é o que o jogo requer no canal do Caverninha. Com isso em mente, vamos continuar daqui pra frente. Ó. Oh. She is my creation! Yeah. Oh. Ah. Ah. William! I should have killed him while I had the chance. I don't know why. I just He was your husband honestly we were more married to our work than each other But what about sherry how could you just leave her all alone while Rackham city burned to hell i couldn't let my daughter grow up in a world with the g-virus in it But that's no excuse. Quebra! Isso. Foi aplicar uma perna dele. O que acontece? Vamos pegar essa arma aqui? Ó, já ficamos logo v Vamos trocar ela pra esse tipo de munição aqui agora. Agora a gente pega o um mini pistolador. Ah, não deu certo. Rapazé, ele tá, tá nervoso agora. Enquanto tiver essa arma aqui, a gente pode sair fora. Vamos sair fora. Primeiramente. Deixa o Loki virar. Vamos, vamos carregar isso aqui. Ó louco jogo, peraí beleza, carrega isso aqui rapaziada, eu não sei que munição que eu uso agora, hein tio, será que eu uso pistolador já? Fazer vou facar o logo a faquinha nessa obelas aqui é eficaz Ô, oh, louco, eu dei um tiro de mag no jogo não era não, tio, era, era pra guardar beleza Vamos carregar isso aqui antes de mais nada. Bom, agora, agora é nível 2. Faixa preta especial. Vaza. Vaza do local. Primeiramente, não, não, queira, não queira ser o um campeão, cabecinhas Sai. Deixa o Loki vir. Pica ele. Agora vamos carregar isso aqui. Carrega essa Loki. ou oh, acabou. Oh, mas eu não coloquei munição, jogo. Rapaziada, não coloquei munição. O que, que acontece? Vamos, vamos ter que simplesmente coletar no local. O cara tá rápido, hein? Vamos correr. Coletamos no local. Vamos trocar essa munição aqui. Para de fogo. O cara bateu o baú em jogo. Rapaziada. Rapaz, acertei. Acertei. A sorte, mas foi. Dentro do joinho E aí, jogo? Pera aí, pera aí, tio A gente vai, ter que... vai precisar de carregar isso aqui Beleza, caso aqui Cata outra, carrega essa arma Rápido agora, agora dá pra sair fora Acho que pegou na bolinha, hein Ó Oh, meu Deus, não carreguei. Vai lá, tiazinha. Até ela carregar essa arma. O cara vem e já bicou. Nós agora falta carregar a outra também. Ô, oh, jogo! Deus, deu tempo. Ó, oh, meu Deus, vai pegar. Peraí, o que tá rolando? O que tá rolando? Ah. Eles carregamos aquela ali. Vamos carregar essa aqui. E aí, joguei? Olha é que é? O cara vai pegar o prédio inteiro? Faca aí, ele, tem como facar? Fazer <risos> uma faca logo enquanto ele tá tirando o prédio. Tio. Oh, meu Deus. Beleza, rapaziada, temos as armas carregadas. atira. Não pegou! Ah! Peraí, pegou, mas não deu efeito. Vaza. Ah, vai pegar, tipo, ele... ele pula! Nossa senhora, show. Ô <risos> oh, meu, vai ser difícil passar esse lock sem dano, hein? Ele pula longe. Fogo! Vaza! Peraí, peraí, troca, troca. Não é que ele vai, tio? Peraí, pistolador dor, Ah, meu, vai pegar! ele é pelão. Tranquilo. O que, que a gente pode fazer? Tá acabando, não, não tá acabando isso. Amarela, amarela tem de monte. Vamos pegar esse bloco pela amarela. Era, era amarela, jogo. Ai. Amarela, vermelha. O jogo é para acertar, tá? Amarela, vermelha. Yeah! Rapaziada, esse chefe aqui tem que ser super calculista, é um pulo, oh. é um pulo, game, é, te é um pulo que ele te dá, não tem como correr, dependendo do ângulo que ele estiver, já era, se ele acionar o pulo, é game over, o que, que acontece, graças ao treinamento do Chuck Norris, combinado com o Van Damme, a Caverninha conseguiu obter sucesso. Rapaziada, o caverinha vai ter que demorar um pouquinho aqui. Porque contém muitos itens bons aqui. Nível roxo 2.7. Ó, oh, oh, isso aqui é uma porcaria. A arma de choque nesse jogo eu achei muito ruim. Comparado com a arma de fogo do Leon. Eu achei muito ruim. Mas essa grenade lanche aí, a granada do lanche é super boa, hein? Para com chefes, para com zumbis. E tudo mais. Acho que o que a gente já fez a limpa. O jogo, olha aí. Ó, oh, flash bangerson. Presemos uma granada. Vamos em direção à saída. Ó. Oh, já vamos trocar aquela ideia com a Cheryl. Ó, com a Sherry. To get back to Sherry. Olha, o Caverninha fala Cheryl, porque a Cheryl era do, do Silent Hill. E o Caverninha é meio doido. Vocês estão ligados. Beleza. Fazendo, ainda temos Ainda temos munição de sobra Beleza, já passamos a área 1, área 2, quer dizer, área 1, área 2 e área 3 foi onde a gente matou o chefe. Vamos ter que voltar na área 1, que é o local onde deixamos a Sherry. Beleza? Quando ela foi, ela está com o seu vírus. Ela está infectada. Acabamos de pegar o antivírus agora vamos ver no que vai dar será que ela vai ser curada hey I need to make it my mom needs help Annette uh. Sherry Or how are you? Okay. But you don't look so good. Oh. Oh. Oh. Mommy? Oh. Hey. Look at the screen. Oh, thank God. So Sherry's gonna be all right? weak for a little while but yes she's free of the g-virus did you hear that uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, what happened to her she was attacked by the Is what is important. We can't just leave her here. You're right, we can't. Attention, unauthorized removal of a level four virus detected. The what does that mean? It's a self-destruct coat. <laughs> In case the G-virus leaves the building. Please save my daughter. No! no. Sherry. Sherry, would say goodbye to your mom? Mom, please say goodbye. Please, Sherry. Listen. We loved you, okay? You really gotta get going. Come on. You were right about this jacket. I'm so lucky to have you. We can talk more about that later. We gotta hurry now. Come on.